Muito obrigado por estarem aqui, é ótimo poder estar novamente perante casas bem compostas. Se não abarrotar, se calhar vai abarrotar, pelo menos bem compostas. Muito obrigado por terem, por terem vindo, agradeço à, à organização, desde logo a Ana a Sousa Dias e ao resto da organização o convite para, para moderar, para guiar esta conversa entre duas personalidades extraordinárias, esta conversa sobre democracias, com a Ejei Temelkuran e o Daniel Inerariti. Como se pode perder um país? Que tipo de democracia precisamos para os tempos crescentemente complexos em que vivemos? Com a, com a e com o Daniel vamos uh, começar a tentar dar resposta a estas e outras questões.